Bom dia, god Bom dia, estranha. Yeah. Tudo pau. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que todas muito, muito, muito, muito bem isoladas. <risos> Brincadeiras à parte, o momento realmente não tá fácil pra ninguém. Mas o isolamento, ele é necessário e não é pros fracos. Viu? Hoje só vou dar uma passadinha aqui rapidinho pra ensinar vocês a fazer uma máscara de última hora. Que você só vai precisar de uma bandana e dois elásticos. Pode ser esse elástico de dinheiro mesmo. Eu aprendi no Facebook com uma japonesa que eu não sei o link. Eu preciso sair, vai no banco agora. Tô no meio da quarentena. Como faz? Tem que dar um jeito. Olha que fofa que eu fiz aqui pra minha companheira de cenário. Então, ó. Pega uma bandaninha, dessas de colocar no cabelo e tal. Dobra no meio, faz. Dobra no meio de novo e volta só um pouquinho, porque aí a gente vai fazer uma um degrauzinho, né, aqui assim. E depois dobra de novo. E aí a mesma coisa pra baixo, ó. Faz um degrauzinho. E velho, tá meio que pronto. Vira do avesso, ó. Aí... Os dois elastiquinhos aqui, um passa de um lado e um passa do outro. E, gente, é só dobrar aqui, ó. É muito simples. E aí, dobra esse excesso até o meio da máscara aqui. Você vem com a borrachinha, ó, aqui. Ai. Primeira alça, temos... Aí vai depender do tamanho do, da sua bandana, né? Essa minha é bem grande. Então pode ser que fique grande no meu rosto. Mas a gente não tá preocupado com isso, né? A gente tá preocupado em se proteger. Você vem aqui. Segunda alça. Temos... E aí, meu amor, é só atacar na cara esse negócio aqui, ó. Uau! Passa numa orelha, passa na outra orelha, dá uma abridinha aqui, ó. Máscara mais do que aprovada. Não esquece. Passa o álcool gelzinho. Não se esqueça que essa máscara serve para te proteger. E proteger também as pessoas na tua volta. Ok? Deixa eu tirar um pouco aqui que vai dar um tchau. Como todo vídeo, não se esqueça. Se inscrevam no nosso canal. Essa é a hora. Da gente maratonar as ursas Não esquece de dar o like Dá o um toquinho do like aí Gente, as redes sociais do nosso canal Tanto o Facebook quanto o Instagram A gente está como Canal As Ursa E dá uma olhadinha nas nossas redes sociais também Se você quiser saber o que, tá, que a gente está fazendo nessa quarentena Enzo Cunha Otávia Maciel Gente, muito obrigado por participar do nosso vídeo. E até o próximo domingo. E é isso, gente. Nos vemos no próximo domingo. Vai ter Dark Night domingo que vem, hein? A gente tá bem desocupado em casa. Arrumamos umas perucas. Vamos pôr pra acontecer, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau!